Fala aí minha gente, aqui quem fala é o Sidoca e pessoal. Mais um produto aqui, ó, que acabou de chegar do correio, enviado pelo AliExpress. Então vou estar tá fazendo a unboxing desse desse produto aqui, beleza? Chegou meio amassada aqui a caixa, mas tudo bem. Mas antes de tudo já vai deixando aquele like aí para ajudar, se inscreva, ative o sininho de notificações para dar aquela fortalecida, beleza? Então vamos começar a abrir aqui para gente conferir aqui o que tem dentro, beleza? Então tá aqui, ó pessoal, o que chegou aqui pra mim foi o personagem Ryu de Street Fighter V Olha só isso, ó. ele vem nessa caixa aqui, ó, bem legal ó. Olha só, aqui atrás aqui, ó, vem uma, umas explicações aqui em chinês Olha só Cara, muito legal, mano, vamos abrir aqui, vamos abrir, vamos abrir a caixa Olha só, cara, que legal. Um plásticozinho aqui. E olha só o que vem, cara. Vem os rostos aqui, que dá pra gente trocar, mano. Vem as mãozinhas aqui abertas. Dá pra gente trocar também. Vem a faixa aqui. Olha só que legal. Vem até o Hadouken. Olha só o Hadouken. Deixa eu montar logo aqui. Vamos montar logo aqui esse Hadouken aqui, olha só, encaixou aqui, deixa eu procurar, tá aqui, encaixou aqui e tá montado aqui o Hadouken, olha só, muito legal, cara, deixa aqui, e aqui é o boneco Ryu, olha só que legal, cara. Material aí de boa qualidade, bem construído. Olha só, ele vem com várias articulações, ó, Na cabeça, aqui no braço, no punho. Muito legal, cara. Olha só. Tem articulação aqui no pé também, ó. Nos dedos. Então, pessoal, dá pra gente deixar ele de várias maneiras aqui. Deixa eu tirar isso daqui.